do Youtube, tudo bem com vocês? Eu não sei se tá tudo bem com vocês Mas comigo tá ai, Tá mais ou menos Mais, ou menos, mais, ou menos, mais ou menos Mais ou menos Por que mais ou menos Biel por quê? Por causa do coronga O coronga É o coronga eu não sei porque que eu nasci em cima de árvores Ah Bom Vamos com mais uma nova série aqui no canal que é o Minecraft Survival Então já vai te enloque se eu gostei E também me segue lá no TikTok Youtuber. Então vou pegar a madeirinha madeirinha Que tá, preci tá precisando Ah, é, agora eu coloquei o microfone Agora vamos pegar madeira Vambora! Pegar madeira Que é o melhor que nós faz No meio dessa quarentena né Por causa do coronga Eu não quero falar o nome dele em todo o vídeo Eu só quero falar coronga E por que que toda vez que eu nasço num jogo Tá quase ficando de noite? Mas eu acho que... Ai! Muito bem, galera! Muito bem. Sofrendo dando à toa. A nova série aqui do canal é o Minecraft Survival. E sem nenhum mod, sem nada. Sem nada mesmo. Só com as coisas do Minecraft. Então bora lá criar ferramenta. Porque precisa, né? Para pra enfrentar o monstro. E picaletar. E caleta. Bom, galera, eu só tô tentando interter vocês Que... Né? No meio dessa quarentena todinha Ai Eu quero descer na caverna Cadê a caverna? Achei é Buenos dias, galinha uh! Já nasci que coisa boa na ilha Mas não é ilha de sobrevivência, não Vamos só pegar madeira. Bora lá, né? Só pegar madeira. Bom, galera, eu quero saber uma coisa de vocês. Comenta aí o que, é que você está fazendo da vida nessa quarentena. Eu estou gravando. E preciso estudar. Estudem para passarem de ano. E se formarem. E o salve de hoje Agora vamos ter salve aqui nos vídeos O salve de hoje vai pra O maninho Claro que eu fiquei sabendo, o maninho BK Underline Novato Então, tá aí, BK Underline Novato Você Ganhou um salve Pra o santo Você ganhou dinheiro Sai aqui Agora Precisamos de uma casa Vou fazer só um buraco aqui que é o melhor que nós faz No instante, porque vai que escurece Mas nós precisamos de ovelha Nós precisamos de ovelha E por que, que eu tô cavando ali? Eu não sei Eu não sei Eu preciso de ovelha Eu não vou ficar enfrentando monstro Quero dormir ah, tem um buraco em todo canto Essa casa Isso aqui não é uma casa É só um morro Vou pegar mais madeira pra fazer Fazer porta Porta, porta Queria tanto que tivesse ovelha Na hora que eu nascesse Ai, vocês vão escutar um ruído Mas não liguem Então bora lá pegar madeira Melhor que nós faz na quarentena. porque eu tô repetindo isso? Eu não sei. Vamos entrar dentro da nossa casa, que é fingindo uma casa. Só fingindo, viu? Tem uma porta aqui. Ih, tem como fazer porta? Não. Eu quero fazer porta. Ah, é verdade. Eu sou muito burro. Esqueci de fazer. Como eu sou. Cadê? Tá aqui. Mas eu quero uma porta com janela. Quero porta com janela, oxê. É, é, é muita falta do que fazer. É muita falta do que fazer. Tem que pegar outra madeira. Fazer porta com janela. Mas eu não tô falando que é falta de fazer do jogo, não. É minha falta do que fazer. Tem um cachorro latindo aqui. Cala a boca! Cala-te! Bora Sai daqui Ovo, ovo Galinhas Venham atrás do seu ovo Ou seu pintinho, não sei Pensei que tinha nascido o um bicho ali Mas não Quero uma porta com janela Porta com janela Achei, só quero uma Sai daqui Vou fazer só uma porta aqui Pra início tá muito bem Por que eu peguei uma arma de porta? Por que, que eu peguei uma arma de porta? Agora eu quero um baú Vamos fazer Picareta Quero um baú Só um, viu? Não vai exagerar não Não sei fez nas portas não Cadê meu baú? Nossa. É sério, cadê meu baú? Ah, achei. Nossa. Tu cego demais. E tá ficando a noite. E eu não tenho cama. Eu vou guardar minhas coisas aqui no baú, que é o meu, que é o meu melhor. Ah! Não! Abre ah, ali. Você também. Tu também Tu também Tu também Isso aqui fica aqui Ah, tá escuro Mas tem monstro aqui, pelo menos Ó, oh, não vai dizer que tem creepers não Porque aí, aí vai ser sacanagem Ah, acabei de ver Uma coisa passando por aqui Vamos ver se passa alguma coisa por aqui tem alguma coisa aí? Ai. Ai, meu Deus do céu. Vem alguém? Não, não, vem não, vem não. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo caca nenhuma. Ué, quem tá aí? Sério que não tem nada aqui? Tem nada em cima da minha casa, não, né? Mas não tem bicho aqui. Queria que tivesse bicho, mas não tem. Se tiver uma... Eu vou largar a Desculpa, vaca, mas... Sinceramente, preciso da sua carne. Valeu. Só uma. Só uma. Tá brincando. Estás brincando? Eu, eu, eu vou aproveitar que nessa noite não tem monstro. E vou pegar coisas. Coisas que não são inúteis. Se aparecer um monstro aqui, me avisem. Eita! O microfone foi lá pra frente. Vai, Gabriel. Por que que eu tô querendo fazer isso aqui? Pra fazer um barco. Pra fazer o um... do barco. E eu não sei se só isso aqui vai dar. Não, vai não, Gabriel. Tá travando o mundo. E tá escuro Parece que eu não tô enxergando nada Pra quem não viu o vídeo que eu postei Que eu postei Tá aparecendo aí no kart. Fazer aqui Faz, faz, faz Quero fazer o um barco Um barco. Quero um barco. Um barco. Que eu quero explorar. Explorar. Quero explorar. E por que, que eu tô pegando madeira com... com... Com... espada. Por quê? Eu não sei. Ah, não. Na espada não. É stick. Burrice... Essa é a quarentena que tá me deixando louco. É a quarentena. Não me julguem. É a quarentena. A querida... Querida não. A é infeliz da quarentena. a ver se agora dá pra fazer. a ver se agora pelo menos dá pra fazer. Diz que dá, vai. Mas, esse barco Vou ter que deixar para o próximo vídeo Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, já dê seu like Me siga no TikTok Então já me segue lá E eu vou dar uma curtida Nos seus vídeos Então, esse foi o vídeo, tchau, falou Valeu One, two, three, come on.